Olá, olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da casa aqui na Leva Merlan. Eu sou a Joana e não sei se sabem, mas hoje é o dia mais longo do ano e é o meu dia preferido, porque é o dia em que começa o verão. Vêm os dias quentes, longos e ótimos para aproveitar fora de casa. Mesmo que o vosso espaço seja pequenino, o vosso pedacinho de céu seja pequenino, fiquem connosco porque vamos aprender a torná-lo mais confortável, prático e possível. A minha convidada de hoje é arquiteta paisagista, ela tem um gabinete próprio há quatro anos, onde faz projetos que vão desde um terraço modesto até um jardim suntuoso e para ela o segredo, digamos assim, do jardim perfeito é a proximidade que ela tem com o cliente. E ela hoje está aqui connosco para nos ouvir e para nos ajudar a chegar ao nosso jardim dos nossos sonhos. Portanto, aproveitem e façam as vossas questões. Vamos dar então as boas-vindas à Rosarinho Feliz Valente. Olá Rosarinho. Olá Joana. Bem-vinda, obrigado por teres aceito este convite. Vou começar por te perguntar, porque eu acho que há muitas, muita interrogação à volta da arquitetura paisagista. Não é, podemos dizer que é decoração de exterior ou embarca um, um leque maior da ação? Como é que funciona? Como é que tu ajudas os teus clientes? Bem, primeiro de tudo quero agradecer o convite e a simpatia da equipa aqui do Le uh, Portanto, a arquitetura paisagista eu acho que é um tema ainda um bocadinho pouco trabalhado em Portugal. Uh, e é mesmo muito vasto, e eu, de uma forma muito simples e muito resumida, uh, digo que a arquitetura paisagista tem três uh, panoramas diferentes. Uh, começa numa parte mais uh, de ordenamento do território, portanto, uma escala maior da organização das cidades, uh, depois tem uh, a arquitetura paisagista mais a nível de parques públicos, de espaços públicos, e depois tem onde eu me enquadro mais, a arquitetura do está mais direcionada para o cliente privado, para os jardins, para, uh, portanto, um bocadinho para a necessidade de nós próprios da utilização da nossa casa e do no, dos nossos espaços. Uh, e o que é que eu faço? Eu uh, ajudo o cliente uh, a tirar o maior proveito do seu espaço exterior uhum. e depois a, a caracterizar o seu espaço uh, tendo uh, em conta Uh, o tipo de, de espaço que se pretende, a utilização e, depois, criou um bocadinho um, o ambiente desejado para, para, para o cliente. Exatamente, exatamente. Então, quando nós planeamos, estivermos a começar do início, quando vamos planear um jardim, o que é que é mais importante? A parte prática? A parte estética? Portanto, um o, eu acho que no início de um, de um jardim é muito importante nós fazermos uh, uma observação Sim. Do, do jardim. O que é que temos no jardim? Um diagnóstico, o que é que há, quais é que são as condições que nós temos no nosso jardim, temos muitas exposição solar, temos menos exposição solar, uh, o tipo de solo e, e, e, essencialmente, o que é que nós queremos tirar proveito daquele espaço, seja ele muito grande, pequeno, uh, pavimentado, sem ser pavimentado. Eu acho que isso é a base uh, principal. E, depois, uh, para, para isso, vamos criar Uh, zonas de estadia, ou zonas de recreio, ou zonas uh, para refeição, e podemos usar uh, para definir essas zonas, podemos usar diferentes pavimentos, diferentes, diferentes revestimentos de, de, de chão. Um, eu acho que é, é começar por aí, é tentar uhum. perceber o que é que nós temos e o que é que nós queremos. Temos e depois, conexões, também temos, por exemplo, se tivermos uma, uma árvore de 40 anos, uh, que não a queremos. Portanto, há algumas estruturas vegetativas, não sei se existe este termo, que nós não podemos mexer, ou se calhar temos que fazer o nosso jardim de acordo Sim, também com aquilo que lá Sim, isso, isso é uma, uma questão pertinente, porque nós temos de ter em conta o que é que temos. Por exemplo, se tivermos um cedro de 40 anos no, no, no nosso jardim, e gostarmos daquele, daquele exemplar, eu acho que é muito importante porque isso também nos vai caracterizar e vai ajudar a criar um conceito do nosso jardim. Portanto, o cedro está muito relacionado também com os jardins italianos, com jardins eh, mais românticos e, portanto, também se calhar vai nos ajudar no conceito do, do nosso jardim, eh, que isso também é uma boa base para estruturar um jardim. Depois também temos que ter em atenção que nem sempre um exemplar com muitos anos eh, é bom para aproveitar por porque tudo, eh, portanto, a vegetação também tem uma idade, uma duração. Portanto, por exemplo, se for um, se for, eh, um exemplar de um, de, de um arbusto ou de uma árvore que já esteja no final de vida, eh, se calhar já não nos compensa manter aquele, aquele exemplar e trocá-lo por um mais jovem, porque não nos garante que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Consigamos ter aquele, aquele exemplar e depois estragar. acaba por estragar um bocado o conceito que nós estamos a criar, e, e, e pronto. Mas é sempre muito importante manter alguns elementos porque isso também nos vai trazer a história a, do, a personalidade do, do, do espaço. Exatamente. Eu uh, geralmente gosto de manter também a, a modulação do terreno, originado, uh, e portanto acho que, acho que é mesmo importante nós termos em atenção o que é que queremos e o que é que temos. Uh, e esses pequenos pontos podem ser o início de um uhum. conceito que vamos adaptar e adotar uh, para o nosso para espaço. Sim, okay. sim, sim, sim. E se eu quiser, por exemplo, ter um jardim muito verde, com muito verde, é preciso pensar a nível de infraestruturas, portanto, a parte sim. da rega, etc., o sim. sol, sim. Talvez, é, é, que é que muito de... importante, quando nós queremos um jardim verde e cuidado inteiro é ter muita atenção, uh, o ponto de partida é as infraestruturas. Que, que é os sistemas de rega, os hum. sistemas de iluminação, portanto, são coisas que vão mexer no, portanto, no, no, na base do nosso jardim. E, portanto, se, se nós tivermos à partida um bom sistema de iluminação, um bom sistema de rega, que nos garanta, mesmo que o desenho não seja mais ou menos aquele, uh, vai, de certa forma, evitar que daqui a um tempo tenha que se partir pavimentos, para... que abrir buracos, e, portanto, convém sempre numa obra ter isso em atenção uh, e, e ter já essas infraestruturas pré-definidas uhum. para, para depois facilitar e até porque um sistema de rega bem definido uh, vai-nos depois poupar muito trabalho, a nível de uhum. consumos de água também uh, poupa imenso e hoje em dia há sistemas muito eficientes que, uhum. que nos permitem uh, ter boa, um bom sistema de rega. Portanto, para começar, quem vai, vai começar a obra no seu jardim ou no seu espaço, começar com, com a água, portanto, os pontos água e de luz, antes de começar a pôr pavimento e a... Sim, portanto, é muito temos importante que ter um, ter bem um... do que bem é definido do que é que vamos querer. Mesmo que se ponha pontos água a mais, não quer Sim, mais mas depois... vale a mais. Exato, Exato. Depois já não temos que mexer no, no resto. Pontos água, pontos de luz, é muito importante, se temos pavimentos, ter eh, zonas de pontos de luz no pavimento, seja onde for, hoje em dia há muitos... Eh, Sistemas de iluminação de chão, de, de teto, que nós podemos adaptar e é sempre bom porque nós, em por cima, temos um clima que nos permite usufruir do espaço, o ano quase todo e, à e principalmente noite. à noite. Sim, sim. Portanto, já vamos falar mais à frente da, da iluminação. Há bocadinho estavas a falar em, em criar zonas, portanto é importante a organização também no espaço exterior. Sim, é muito importante nós temos uma organização tal e qual como temos em casa, dentro de casa, portanto, nós vamos trazer esses conceitos para a rua. Se tivermos, se tivermos espaço, acho que é bastante importante termos uma zona definida para, para lazer, uma zona definida para refeições e se conseguimos ter, se não tivermos um espaço muito grande, com o diferencial de, de pavimento, por exemplo, como temos aqui, conseguimos ter uma zona de deck, onde temos uma zona mais estável, conseguimos pôr uma mesa ou conseguimos pôr uma poltrona e que nos dê um, o mesmo conforto que temos em casa, ter no jardim e, portanto, vamos usufruir do jardim tanto ou, ou mais do que usufruímos do interior da nossa casa. E, portanto, é um bocadinho trazer um, o conforto que temos dentro de casa para o nosso jardim. E, e, e depois, o facto de estarmos a pôr pavimentos diferentes, Uh, inconscientemente vai-nos limitar e vai-nos ajudar e facilitar, não tendo uma barreira física uh, e visual. E, e portanto, vai-nos criar uma amplitude visual, uh, mas, de certa forma, criando espaços subdivididos que... Portanto, se calhar eu ia perguntar, uma pessoa que tenha um jardim muito grande pode utilizar até até uh, uma sebe para, para limitar esse espaço, mas para quem tem um, um espaço muito pequenino, como é que nós conseguimos criar essas zonas? Só realmente com o pavimento, né? porque Sim. a ideia é ficar, termos amplitude porque senão também o espaço fica super reduzido, não é? Exatamente, quer dizer, num espaço muito grande, quando temos um jardim grande e que realmente conseguimos ter, podemos fazer com vegetação diferente, podemos utilizar vários arbustos com flor diferente para ir definindo zonas diferentes, se calhar numa zona da piscina usar uma pedra, depois numa zona mais perto de casa, usar a madeira, porque é o um material mais quente. Uhum. Uh, portanto, e em zonas, quando temos um, um jardim mais limitado, ou até uma varanda uh, mais limitada, podemos usar uh, às vezes esta... eu não sou muito adepta da relva artificial. Alex. Pois, em que situações é que tu aconselhas a relva artificial? Aconselhas, se calhar, quando não há alternativa. Sim, sim é? uh, já, tenho, já tenho usado, uh, por exemplo, a relva uh, é um sistema verde que, não, que funciona, mas não funciona sempre, porque é exigente a nível de solo, uh, a nível de, uh, de, de rega, de corte e, portanto, nem sempre conseguimos ter uma, uma relva, em nossa casa principalmente, quando temos casas mais pequenas uhum. e o nosso jardim não nos permite. E hoje em dia há soluções de rave artificial realmente muito boas uh, e que depois com, com, com um deck em madeira, uh, com uma pedra, portanto com materiais mais naturais e se tivermos uma árvore uh, conseguimos perfeitamente diluir uhum. esse artificialismo. Uh, um, Pronto, no nosso jardim natural, não é? Okay. é? E, portanto, nem sempre... Eu não aconselho a relva artificial, mas já tenho utilizado porque, realmente, é, o cliente quer o verde, quer a relva, e não... E, e nós podemos usar outros sistemas de revestimento verde, mas, realmente, esses sistemas de revestimento verde são sistemas que não, não nos permitem o pisoteio, como... É, é, temos várias plantas como o Fix, que é uma planta é uma, que nos dá um verde e que, com a relva por baixo, pronto, eu um bocadinho esse, esse artificialismo, não é? Digamos assim. Mas realmente eu aconselho a relva artificial, só mesmo em espaços que não, não me permitam. Pois, porque, porque a relva artificial, ouvi dizer, também não, é, não faz bem aos terrenos, portanto, se calhar seria uma opção para quem tem uma varanda ou, sim. Ou, quem não, ou quem tem um espaço, um chão pavimentado e não tem hipótese nenhuma de plantar relva, não é? Sim, sim, sim, sim. A relva natural é o, é o ideal. Acaso sim. falámos no um, workshop passado do, se eu não digo mal o nome, Scalrache. Sim, o Scalrache. É, uma... é uma relva que até é fácil de, fácil de manter, não, mas ela... ela é muito resistente, um... é uma relva muito resistente. A uh, única questão é que tem que ser plantado pé a pé, Uh, Sério? sim não não há, não há acho que não, de se não, mesmo, não é que é não que se... é só pôr uh, não não é não dá tanta garantia os ah, carrachs okay. tem que ser mesmo que, que pôr uh, p a p uh, mas realmente tem é uma resistência enorme e, e cresce bem uhum. e, e pronto não para grandes jardins ou... que se pode pisar ah. que não não se quer ter tanto trabalho tão exigente os carrachs é, é uma opção, okay. uh, uma opção. ótima sim. Okay. Eu queria só lembrar lá em casa que, se quiserem pôr perguntas, ponham, senão eu vou fazer as minhas perguntas todas, não vai haver tempo para vocês. Um, se tivesse que escolher três zonas, uh, três zonas para, para definir, num jardim. Nós, quando falámos a primeira vez, tínhamos definido uma zona de lazer, uma a zona social, digamos assim, para refeições e uma de que acabámos por não fazer porque o espaço era muito pequenino. Mas tivesses que escolher três zonas que achas que são essenciais num jardim que tenha espaço, hum. que zonas é certo... que tu... Portanto, eu acho que uh, nós num, numa varanda uh, ou num, num terraço conseguimos definir de zonas pronto, tá, com, com o pavimento e depois com o mobiliário. Uh, eu acho que é mesmo importante termos um mobiliário que nos cative a utilizar o, o, o, o espaço, usufruir, e hoje em dia está uh, muito em vogue, um bocadinho, se calhar, uh, pelas influências uh, de brasileiras uh, que usam muito os chuveiros mesmo não tendo uh, china uh, é, é, hoje em dia as soluções de chuveiros muito, muito simples que nós podemos ter num canto da, da nossa da nossa varanda, com um pavimento, se calhar, em pedra, que, depois com e que nos permite ter ali uma zona de refresco, digamos assim, e possamos utilizar e eu acho que realmente uh, pode ser uma solução para, em vez de ter uma piscina, podemos sempre refrescar hum. e, e se tivermos uma boa exposição solar na nossa varanda, por que não? Por que um não? Exatamente. Apanhar um sol Exatamente. Bem bom. Sim. Zerinho, temos aqui uma pergunta. Eu estava a dizer que não tínhamos mais tempo. É possível ter árvores de fruto num jardim? Se sim, quais são as mais adequadas? É super possível ter árvores de fruto, é super possível ter uh, árvores num terraço uh, e eu aconselho imenso, hoje em dia em vasos grandes, vasos de barro preferencial, porque são vasos, são, são vasos que absorvem a umidade e portanto, tanto tiram a umidade digestiva como também mantêm a umidade quando há menos, uh, e uh, a vegetação de, de fruto, uh, árvores de fruto, temos as laranjeiras, o limoeiro, eu acho que qualquer árvore de fruto, eles são exigentes a nível de exposição solar, portanto, se tivermos um cantinho no nosso terraço, na nossa varanda, que tenha uma boa exposição solar, pode pôr qualquer tipo de árvore, de fruto, que vai resultar, e depois é uma questão de ir podando e cortar, de, criando aquele corte Há pessoas é que gostam mais. O que é importante no se fruto é cortá-la por dentro, para ela de ser arejada. Ou seja, ah, temos o tronco dentro, principal e depois temos os ramos que se vão subdividindo. E é importante cortar os que estão a crescer para dentro, porque como estão, a, a, de certa forma, a crescer de para a... dentro, acabam por não ter tanto fruto e estão a, a limitar a árvore. Portanto, e, e tendo cuidado com a poda, eu acho que é muito importante e acho que é mesmo interessante agora também com as, com as hortas uh, que está uhum, muito em, em vogue, vogue e, portanto, qualquer espaço que tenha, eu aconselho sempre que seja um espaço mais exposto ao sol. Uhum. Uh, qualquer arte de fruto, quanto mais sol tiver, mais doce vai ser o fruto. Ah, é? É. é a, a água é o sumo e o sol é, é o doce. Uh, e, portanto, se tiver muita exposição solar e se conseguimos ter uma regra, e, e por regra não são muito exigentes, uhum. portanto, aconselho o máximo possível uh, a ter um mar de fruta até porque depois podemos escolher o fruto. E... Exato, nada como tirar um limãozinho fresco do sim, sim. Eu, sim, eu, sim. eu, cá, eu pensava, nós, eu tenho lá um limoeiro, mas tenho sempre a ideia que ele no vaso acaba por, não sei, porque ele vai crescer demasiado. Não, não e há um plantar... truque que é nunca tirar o fruto todo. Manter sempre pelo menos um fruto, uhum. porque o que acontece, muitos clientes acham se é que um limoeiro, laranjeira, de repente, não tem frutos durante uma época ou durante um ano e às vezes é preciso esperar, e o truque é, se tiver sempre pelo menos um fruto, ele garante que vai tendo frutos o ano inteiro, limoeiro, laranjara, laranjara não tanto, mas o limoeiro tem fruto o ano inteiro se nós tiver, mantivermos sempre lá um fruto. Isso é um truque. Se, agora temos aqui mais uma pergunta, mas eu, se for rápido a responder à minha, à minha pergunta. Se eu quiser plantar, se eu tiver um terreno limpo e quiser plantar árvores, tem que ter cuidado, ou atenção em alguma coisa? Tem que ter atenção eh, tanto à dimensão da copa, tanto qual é que vai ser. Portanto, temos que ter espaço para a árvore se desenvolver e ter atenção que a raiz é proporcional à copa. Portanto, okay. eh, se for uma árvore que tiver uma copa muito larga, se nós pensarmos ah mas eu vou podar a copa e, e consigo mantê-la ali, mas atenção porque as raízes vão se desenvolver e às vezes podem ter interferência no muro, na, na estrutura da casa, Portanto, por exemplo, o, o, os bambu. O bambu hoje em dia é muito usado para fazer sebo e, e bem, porque é uma vegetação é uma verde, bonita, cresce rápido, tem muito boa resposta, não é exigente, só que, o bambu uh, tem, tem um problema que tem muitas raízes e muitas raízes fortes e portanto isso pode dar às vezes uh, algum algum, algum desgosto frente, é? se tiver a um muro ou, ou, ou até com a própria casa hum. e depois ter atenção que uh, com a vegetação que pode ser invasora uhum. portanto o que é que isto quer dizer a vegetação que pode depois matar Uh, outros, outros arbustos que nós... que nós vamos pôr junto do bambu, ou junto daquelas plantas, uhum. que depois o bambu acaba por sobrepor, e, e isso temos que ter alguma atenção, e é aí que o arquiteto paisagista entra na, a ajudar e a aconselhar o tipo de estação mais apropriada, uh, uhum. ou tipo de solo, ou tipo de exposição solar, uh, o que se pretende uh, naquela zona. Se calhar, uh, o que eu aconselho é vegetação... Uh, a nível de manutenção que não seja muito exigente ou seja com um crescimento uhum. mais lento que nos permita usufruir sem ter que fazer, sem tocar. fazer muito lixo uh, e portanto às vezes é mais complicado a escolha da vegetação do que do que parece porque, pois, porque às vezes as, as pessoas sem mal nenhum, não é? mas plantam as, aquilo que gostam não, é? não estão a pensar o claro. que é que pode isso é muito importante é muito, eu acho que é de, é um ponto de partida também. Importante é escolher uma planta que uma pessoa gosta, que tenha uma flor que goste, porque aí vamos ter mais sensibilidade para ir tratar dela, para ver como é que ela está a evoluir, como é que não está a evoluir. E portanto, acaba por ser também um hobby. Quando a pessoa tem as plantas que gosta no seu jardim, eh, acaba por ser um hobby ir lá ver, tratar, eh, ter mais atenção se tem água, é se não tem água. É e acaba por ser terapêutico, sim. Olha, tenho aqui mais perguntas para ti. Como se limpa? A relva artificial? Bem, a relva artificial para já é assim, é importante ter uma boa drenagem em qualquer espaço, ter sempre um ponto de drenagem que nos permita ter água, ter, e portanto, com uma mangueira, com um bocadinho de jato, com uma vassoura, é, portanto, é tal e qual como se limpa um pavimento de exterior. Uh, tendo cuidado, de calhar... Se calhar, de... há relvas mais resistentes. relvas mais resistentes que outras, Sim, mas que não... Sim, e, e depois tem outra coisa boa, que é, a relva artificial uh, é porosa, portanto, drena, não... Deixa, é, é, é permeável, portanto, não, não se cria ali um pavimento impermeável, hum. se tivermos um pavimento impermeável por baixo, acaba por ser um bocado indiferente, mas se tivermos, se pusermos uma relva artificial, por, baixo, por cima de um pavimento permeável, uhum. até acaba por ser bom porque a água absorve uhum. e, e, portanto, não, não tem qualquer problema. Okay. Sim. Aqui, a senhora Tereza pergunta o que é. Caras, que deve ser um car... ah, Não quer dizer mal, escalracho é um tipo de relva. Escalracho é um tipo de relva. Sim. Sim. É um tipo de relva. A Paula Carvalho pergunta: tenho um pátio no interior e gostaria de colocar uma árvore num vaso. Qual é que me poderá aconselhar? Pronto, há muitas plantas de interior, por exemplo, nós temos aqui estas palmeiras, palmeiras. É, e que são boas para utilizar de interior, é, porque hoje em dia há muitas plantas também que purificam o ar é, e facilmente conseguimos, por exemplo, um Ficus benjamina, que são plantas que têm uma folha bonita, claro. é, depois é um bocadinho a gosto, mas há muitas soluções que nós podemos usar e o vaso é sempre uma boa solução porque conseguimos controlar a água, fica mais controlada a planta e, portanto, facilmente consegue. As plantas de interior, se tiverem luz indireta, desde que tenham luz indireta, é importante qualquer planta ter luz, não é? Direta ou indiretamente, mas se for um, um, um, um sítio que tenha uma luz, pelo menos 4 a 6 horas por dia facilmente se consegue o Ficus, o Ficus Benjamin que estavas a falar é um arbusto, não é, é um arbusto. É, é um arbusto. Portanto, o que é que diferencia uma árvore de um arbusto? O que diferencia uma árvore de um arbusto é, é o, o arbusto também, a altura de a altura que ela atinge, a altura máxima, portanto, um arbusto vai em média até 5 metros de altura, uma árvore acaba por ser mais, e depois o crescimento dos ramos. Portanto, um arbusto tem, os ramos crescem desde a base uhum. e uma árvore. Tem, tem o tronco principal, em que depois eh, tem os, os, os, os, os troncos secundários que crescem mais de cima. Eh, e, portanto, depois há muita vegetação que está entre pequenos arbustos, eh, eh, grandes arbustos e pequenas árvores, e, portanto, depois nós também podemos eh, trabalhar cortando os. Eh, criando um, um tronco principal e, e, e criando uh, os troncos secundários a partir de mais de cima e, e criar de um arbusto uma pequena árvore. Uh, isso pode ser interessante, mas sim, o fixo é um arbusto uh, mas que uh, tem um crescimento rápido, mas o que tem de bom é que tem a folha persistente e, portanto, não cria lixo. E é muito resistente e é um arbusto que conseguimos ter facilmente dentro de casa, como também na rua. Portanto, é muito versátil e eu, eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com fixos. Ok. Acho que tem, temos aqui um intervalo das perguntas dos clientes eu vou aproveitar para perguntar uh, a nível de material de revestimento para que podemos usar, o que é, que é mais ecológico hoje em dia? Quando é que se usa, por exemplo, uh, este tipo de material solto? Quando é que se usa um revestimento cerâmico? Eu, a nível, a nível de revestimentos uh, de exterior, eu aconselho sempre o mais possível uh, revestimentos naturais, portanto, ir buscar a pedra, buscar a madeira, uh, para não criar um ambiente forçado, digamos assim. Uhum. Uhum. Quando nós temos um espaço mais pequeno uh, e que queremos criar espaços diferentes, calhar zonas onde nós não queremos que sejam, uh, que sejam ocupadas pela vegetação, vamos usar, se calhar, a pedra. Por exemplo, esta pedra uh, é uma pedra que fica muito interessante como revestimento. Uh, porque, e é uma pedra que, como não é confortável para andar, uh, acaba por nos limitar o espaço. Ou seja, nós, nós temos ali uma zona onde queremos ter só alguns arbustos uh, e, e, e queremos mantê-los assim... Uh, ter um espaço só para eles, digamos Sim. assim. Pomos se calhar, esta pedra um material mais inerte para criar ali um ambiente para, de enquadramento da vegetação. É. Quando queremos que seja uma zona de passagem, vamos buscar um material mais pequeno, por exemplo, esta, esta pedra mais pequena, a gravilha, uhum. uh, um, também temos... Pronto, a temos casca de tinheiro, não sei se pode usar para isso. A mas... casca de pinheiro, eu aconselho para pôr nos canteiros, uhum. uh, nos vasos. É muito bom para uh, revestimento de, de canteiro, porque a casca de pinheiro, para além de dar um acabamento muito mais interessante, ela absorve a umidade. E, portanto, vai garantir que a nossa planta tenha as condições de umidade garantidas durante mais tempo. E, portanto, eu, por regra, aconselho a qualquer tipo de vaso, qualquer tipo de, de, de canteiro, tenha depois sempre o acabamento em casca de pinheiro que vai nos dar claramente um crescimento, que não fica com aquele ar de terra, uhum. é, mas fica com um ar natural e, e pronto, e depois tem o benefício da umidade que se, se mantém. Assim, a terra, agora por falar em terra, dizem, dizem que faz muito bem pisar a terra e conectar com o sol, mas não se usa muito terra no jardim não usa, só mesmo um bocado é. de terra. É. Depois também não é muito esteticamente, depois... esteticamente acaba por não, não resultar não tão bem. bem. É, e portanto... Podemos ter um círculozinho só com um bocadinho de terra para irmos lá sentir o sol, conectar com a terra e depois... Acho que, se bem que uma, a relva, nós estamos muito em contacto com, com a terra e, portanto, eu acho que acaba por fazer um bocadinho esse, hum. uh, essa conexão entre a terra e, portanto, se calhar não, não precisamos ter ali um bocado Terra, terra... Não vamos pôr mesmo terra, terra, terra... Não é essa necessidade? Já há terra nos vasos, não Se preciso, vamos lá pôr a mão. Uh, aqui em relação aos, às zonas ainda, já que estamos aqui na zona de, de refeições, digamos assim, o que é que é essencial ter na zona social? Sim, eu acho assim? que há pequenos detalhes que nós podemos utilizar que nos vão criar um ambiente mais confortável. Portanto, a iluminação uh, é super essencial porque cria um ambiente, e hoje em dia há soluções incríveis, solução de, de, de chão, iluminação de chão, iluminação, iluminação pendurada, solar, okay. iluminação solar. iluminação solar, o que eu aconselho é usar essa iluminação solar em zonas, em pontos estratégicos, que nós queremos ter só um apontamento de presença, luz de presença, e sempre com luz indireta. Isso é essencial. O que é a luz indireta? A luz indireta é, por exemplo, num jardim, a iluminação é importante que esteja a iluminar a vegetação uhum. e depois a, própria a vegetação iluminada, exatamente, como temos aqui por trás, vai nos trazer a luz. Portanto, uhum. a, a luz reflete na vegetação e a luz que nós recebemos é como ah, se fosse da okay. vegetação. Não, é... não, não, não ter é uma luz direta a apontar para a mesa uhum. ou a apontar para o chão. Uh, eu acho que aproveitar o máximo possível uh, a luz uh, a apontar para a vegetação e depois essa receber luz vai reflexo. receber o reflexo e isso é que nos vai dar o ambiente de relaxe uh, e, portanto, no jardim nós não, não não estamos muito a pensar se a, a lâmpada é, é mais uh, fria ou mais quente. Uh, muitas vezes até nos convém ter uma lâmpada se calhar mais branca para nos uhum. puxar o verde da, da vegetação, porque depois o que nós vamos receber é a luz da vegetação, digamos assim. Portanto, é uma luz indireta que vamos receber e que nos vai criar um ambiente mais acolhedor, mais quente ou mais fresco, digamos uhum. assim. É importante também escolher: estavas a falar da temperatura da luz, não é? a luz branca. Blue. Sim, Sim, luz mais branca, Com mais amarela, mais... esta por exemplo é mais amarelada, aquela já... Sim, é se forem for elementos que estejam mais próximos do ambiente onde nós estamos, uhum. portanto, se, se for numa zona de refeição, eu até aconselho uh, velas, uhum. uh, ter velas uhum. em cima da mesa, por exemplo, temos, hoje em dia temos estas soluções de velas que são super ecológicas de, de, Sim, de e, citronela e, e, e, que, que tal, afastam, que afastam os, os mosquitos, portanto, temos a luz que nos aproxima aos mosquitos e, de repente, podemos ter uma, uma, uma vela até espalhada no jardim, na mesa, velas de citronela que nos ajudam a, a espantar os mosquitos e que eu aconselho imenso. Okay. E, portanto, isso também nos vai criar um ambiente mais acolhedor. Ok. E quando é que usamos, por exemplo, uma, uma tocha? A, a tocha acaba por ser pontos... são elementos eh, essenciais no jardim porque trazem-nos o fogo, o fogo traz-nos o calor eh, e, e as tochas acaba por ser pontos eh, de referência que nós queremos criar ali aquele quente, chamar a atenção eh, e, portanto, as tochas eu utilizo ou em zonas de caminho para nos direcionar ou em pontos de referência onde nós queremos ter ali um, um ponto, se calhar temos ali uma, uma zona de, mais acolhedora. Mais escondida, mas queremos uh, chamar a atenção uhum. e acho que as tochas, pois são. Uh, é, uma, é um calor controlado, portanto, uhum. não é uma fogueira, mas temos ali o, a chama, uh, que é o calor, não é? Que nos vai trazer uh, é um aquele quentinho boa, das boa, noites de verão. De de Sim. Uh, em relação a. Há bocadinho, há bocadinho da da organização e um, temos aqui também peças de mobiliário que são práticas para arrumar, ou seja, temos, uh, temos que ter isso em conta porque queremos também Sim. criar zonas no jardim onde podemos arrumar as coisas. Digamos. Sim, é muito importante que o mobiliário que nós vamos escolher para os nossos jardins tenham arrumação, para quê? Para nós arrumarmos, acaba a época ou está a chover ou qualquer coisa, arrumamos uh, as almofadas, as mantas, uh, ter um, um sítio de, de arrumação que depois não nos vá roubar espaço. À nossa casa, não é? Ou ter que nos obrigar a ter uma, uma arrecadação para enfiar as coisas de, de jardim que, de certa forma, no inverno não são tão usadas. E, portanto, isso é muito importante termos isso em atenção. Ou então, arranjarmos um mobiliário que facilmente se consiga fechar e, e não nos ocupe muito espaço quando não estamos a utilizar. Por exemplo, nós aqui temos um espaço ótimo que é, temos esta mesa e estas cadeiras facilmente se podem fechar pôr num canto, trazemos um, um sofá ou com miúdos, pôr aqui um, um, eh, um creio para os miúdos, um tapete, qualquer coisa e que, de certa forma, acabamos por ter aqui um espaço multiusos e uhum. uh, eu acho que isso é muito importante na escolha do mobiliário ser confortável, uh, de preferência com arrumação, portanto, hoje em dia temos a, aqui temos esta, esta solução, mas há bancos ou, ou mesas que há dá para abrir, abrir e fechar e pôr lá as coisas. Uhum. Um, e, e, e pronto e com fácil fácil manejo digamos uhum. assim que se possa e temos também já agora as, as capas sim. que é muito importante as capas recusher, é muito importante né? para Até, se não tiver a chuva peneirada às vezes também é o suficiente para sim. Uh, aqueles faz que se com, se com almofadas ter. ou aqueles faz maiores que sim porque há vários tamanhos exatamente e que não que nós queremos de certa forma manter ali o ano inteiro uhum. uh, porque não temos sítio para para pôr. e portanto hoje em dia há soluções de capas para, para tapar o nosso mobiliário de, de exterior. Mas, às vezes as pessoas ficam um bocado, ah, eu não vou comprar este sofá porque depois tem umas almofadas muito grandes ou porque tem uma estrutura muito pesada e eu não consigo pôr em lado nenhum. E portanto não, não, é, não é para Agora aí. Pode ficar. Pode ficar o ano inteiro e, e pronto, e com uma capa facilmente se consegue preservar. E, e eu acho que a nível de escolha é mais vale um mobiliário um bocadinho mais caro, porque uh, acaba, por, acaba por ser um bocadinho mais resistente é mais e, e é isso, uh, e mais vale comprar um bocadinho mais caro e que nos dure 10 anos, do que todos os anos é estarmos um a investir uh, num mobiliário novo. Sim, okay. sim, sim. Tenho aqui mais uma pergunta, uh, peraí que são várias, qual a ocultação que aconselha para uma varanda pequena? A, quê? a ocultação, deve ser a. Um... Uh, sim, uh, portanto, a nível de sebe, eu acho que num, quando temos uma varanda pequena é difícil lutar a propor uma sebe vegetal. Então, muitas vezes, o que eu aconselho é uma treliça, como temos aqui, uma treliça com uma era, uh, com, com uma. uma garvilha, com uma, uma garvilha, com uma trepadeira que facilmente consiga crescer e, e, e termos aquele. Criámos ali uma, uma barreira visual um, e é interessante porque a vegetação cria-nos o ambiente e, e cheiro. Uh, e portanto, pode ser sempre com um pequeno vaso. Temos uma treliça que são materiais uh, muito estreitos, portanto, não, não precisamos ter uma. Opa, espaço. Exatamente, uma estrutura muito grande, muito pesada. Uh, que se, não, se não tiver espaço para ter uma treliça, temos várias soluções, portanto umas mais grossas, outras mais estreitas, uh, em madeira, em chapa, em, em aço corten hoje em dia, muito facilmente se consegue ter uma solução, um, que só por si já cria uma barreira visual e depois, com a vegetação, então… Uh, é como se sim, fora do Sim, jardim, sim, não. exatamente. Uh, há aqui um senhor que pergunta, ou oh, que pede, a Sara, desculpa, a Sara Camilo pede para explicar a colocação do jardim vertical artificial. Pronto, o jardim vertical hoje em dia é um conceito de jardim muito em vogue, só que, a meu ver e na minha opinião, acho que é um, é um sistema que ainda tem que ter técnica, tem que ser mais evoluído, porque um jardim vertical natural, tanto natural como artificial, são sistemas caros. E o artificial, se tiveres posto, às intempéries, à chuva, ao sol, acaba por ter muito pouca durabilidade. Ou seja, é um sistema que acaba por secar, porque temos que ter um investimento e, e acaba por secar, e depois que nos vai dar pouco tempo de, então, se de utilização. Para uma varanda que esteja protegida? Ou Sim, para uma varanda que esteja demais. à sombra, que não apanhe chuva, ou não, não apanhe muita chuva, que não esteja muito exposto ao sol, o jardim vertical artificial pode ser uma solução. Um, só que lá está, eu acho que uh, o jardim vertical uh, se for bom, se tiver uma boa qualidade, acaba por ser um sistema mais caro do que se calhar uma trepadeira uh, com, com uma trelícia ou qualquer coisa. Uh, e o sistema de jardim vertical natural, uh, eu aconselho, entre, entre o artificial ou o natural, uh, a nível de valor uh, acaba por não estar tão distante um do outro e o natural um, acaba por ser mais interessante porque vemos o crescimento da vegetação então podemos ter plantas diferentes sim mais hoje em dia podemos ter plantas diferentes no próprio ter um sistema de rega também hoje em dia já há sistemas de rega que estão adaptados Para juristicais. aos jardins verticais e, e muitas vezes Uh, são sistemas fechados em que a água que, que é mais não entra num sistema, não, não é. se perde e, e, e é um sistema de circuito fechado e, portanto, também é interessante. Podemos usar estas bromélias. Falámos no, no workshop passado de aquelas as jardinha vertical são ótimas porque elas retêm a água e também se... Exatamente. E são, são, são, são plantas então, muito resistentes, minhas, são é carnudas, portanto também não são muito exigentes em água. Como é que nós conseguimos é ver se uma planta é mais exigente em água ou não? Muitas vezes é pela espessura da folha. É quando, são, quando são plantas mais carnudas, são plantas que automaticamente absorvem mais água, têm ali mais água guardada, digamos assim. Quando são plantas que têm uma folha mais fininha, acabam por ser plantas mais frágeis, que não, não, não são tão exigentes de sol e, e, portanto, muitas vezes também mais exigentes em água. E eu acho que, que estas são um, bom, são um bom exemplo para, para podermos utilizar. Sim. E tem uma cor... Claro. Exato. Uh, depois, a Rita Romão pergunta qual é a sua opinião sobre o deck, é um revestimento permeável quando chove há escoamento do solo? Uh, hoje em dia há muitas soluções de deck, o deck é um pavimento permeável, há uh, quem lhe dê 50% de permeabilidade, uh, mas pronto. O deck estamos a falar de deck Temos compósito. vários tipos de deck, ah, o deck composite uh, e o deck de madeira. Uh, hoje em dia temos a solução deck de madeiras as pessoas dizem ah mas a madeira tem que ter uh, manutenção e quer dizer hoje em dia já temos soluções de madeira de bambu que, que acaba por ser mais ecológico também uh, porque o bambu é uma é uma uma vegetação que cresce muito rápido e é uma madeira mais densa uh, e, e, e mais uh, compacta uh, e portanto a madeira o, uh, o deck é sempre aconselhado porque para já nós temos que ter sempre uma distância entre as ripas, portanto, isso vai nos criar uhum. permeabilidade okay. no, no, no pavimento. Sempre, ah, e, ele tem esta baixinha por baixo. O baixo, não tem isto de plástico? Sim, um quer dizer, eu acho que depois temos que também de ver se tá, estamos a aplicar em cima de, de um pavimento, se estamos num, num terraço em que já temos um pavimento impermeável. Uh, ou se é num jardim onde o pavimento é permeável, uh, portanto, portanto... também depende muito do que está por baixo. Exatamente. É? Quando o pavimento é permeável, uh, é importante que o próprio deck também seja permeável. Portanto, eu aconselho, uh, aconselho mais o, o deck de madeira para criar ali maior permeabilidade para o solo. O que vai acontecer é que não vai haver tanto... vai haver um escoamento da água muito mais liberto e, e não vamos criar poças, digamos assim, no, no pavimento. Uhum. Uh, quando são pavimentos, quando o deck é, é posto em cima de um pavimento impermeável, tanto quando estamos a falar de um terraço uhum. ou do, de uma varanda, uh, a permeabilidade do deck aqui acaba por ser um bocadinho diferente. Uh, a varanda já tem o seu escoamento. Exatamente, natural. a varanda naturalmente já traz o, o seu escoamento, tem que ter sempre um ponto onde a água vai, vai escorrer, tanto um ponto de inclinação, e, portanto, uh, e facilmente se consegue pôr um deck num pavimento. Ok. Uh, Paula Cristina Lourenço tem aqui um texto, espera, ao redor da casa tem um jardim onde já tem um limoeiro e duas laranjeiras e espaços diferenciados. Futuramente quero criar uma zona de lazer com jardim, com relva e gostaria de colocar uma zona de horta biológica. Para o jardim, quais são as plantas com flores aconselhável e qual a melhor localização para a horta? Isto é uma pergunta, Paula, queres que eu repita? Sim, pinta? não, eu, eu acho que, eu, assim, eu, eu percebi a pergunta, espero ter percebido a pergunta, agora, eu não estou claro. a perceber, é, quais são as plantas a de, para, é, ao redor da horta ou mesmo na horta? A, eu... a casa tem um jardim onde já tem um e meio, futuramente quer criar uma zona de lazer, com jardim e relva, portanto, eu penso que é para esta ah, zona. Ah, ok. Ela Depois está a tentar é criar fazer. um enquadramento entre a horta e o jardim. É isso, Paula? Deve ser. Então, o que eu aconselho é... É importante que a horta seja bem definida. Com, ou com umas ripas de madeira, ou... Portanto, ter ali uma zona definida de horta e não esconder Mesmo a horta. Porque, exatamente eu acho que é importante não esconder a horta porque se nós escondemos a horta eh, acabamos por nos relaxar um bocadinho na horta eh, e portanto a e horta a horta não, é feia, digamos, a horta não tem necessariamente assim que um ser feia exatamente é feia, não, é. não é feia eh, e portanto se quiser, se quiser tapar eu não aconselho tapar porque realmente se taparmos Vamos nos desleixar na horta, mas podemos usar alguns arbustos de um, um porte médio, que de certa forma cria ali alguma barreira visual e que disfarça ali um bocadinho a zona da horta. Como temos a murta, que, é, um, que é, um, é uma planta, é um arbusto que tem uma florzinha branca e que tem cheiro, temos o bucho. Eu estou a puxar um bocadinho mais para as plantas uh, mediterrânicas, portanto, plantas que facilmente garantam uh, a sua resistência a qualquer uh, tipo de jardim, de solo, de exposição. São plantas uh, que facilmente podem criar ali um ambiente, se bem que o bucho não tem, não tem a flor que a cliente pretende. Mas muitas vezes eu aconselho mais. Uh, arbustos perenes, ou seja, com a, sempre com folha e brincando com as tonalidades da folha uh, e, e, e usar a flor só como apontamentos. Seja, podemos ir trocando a flor da época. Sim. Nós podemos ir decorando, digamos assim, o um jardim consoante também a, exatamente, exatamente. a situação em que estamos. Exatamente, e porque a maior parte de, há muitas flores que são anuais, outras que. Portanto, às vezes é difícil fazer essa triagem e o cliente sozinho, se for a um horto, se não tiver o aconselhamento direto. Uh, muito dificilmente, se calhar, vai conseguir perceber qual é que é a flor mais apropriada. E portanto, eu na base de um jardim aconselho sempre uh, arbustos uh, com folha perene, uh, porque também ah. o facto de, de não ter, de não ser folha caduca, portanto, não caia no, no outono, uh, vai-nos vai fazer muito menos lixo Sim, no nosso jardim, também. exatamente, vai-nos dar muito menos trabalho. Okay. É assim, estamos, estamos a aproximar-nos do fim, infelizmente, como vejo o tempo passa a correr, mas eu queria-te perguntar, a nível de cor e textura, porque a, a, a decoração do exterior também passa muito por aí, o que é que é importante? Podemos usar a vegetação para dar textura? Podemos usar uh, que elementos, que cores? Como é que conjugamos as? Os... Sim, eu acho que isto depois é muito ao gosto pessoal. mas eu acho que é importante nós conseguirmos ter uma ligação do, do interior da casa para o exterior. Uh, e, portanto, fazer um fazer uma relação uhum. da nossa sala. Muitas vezes, a maior parte das vezes, as nossas varandas ou os nossos jardins uh, estão diretamente relacionados com as nossas salas, a nossa sala de jantar, a nossa sala de estar. Ah, e, portanto, extensão, fazer uma extensão e aí conseguir fazer um aproveitamento. E, portanto, se conseguimos trazer alguns elementos do interior para o exterior, uhum. isso vai ser ótimo. Portanto, se nós tivermos uma casa em tons de azul, Uh, e, e quisermos trazer essa azul para, para o jardim, eu acho ótimo. Uh, é importante termos os tecidos, termos tapetes, termos iluminação, que até podemos trazer da, da sala e ter um ponto de luz que podemos pôr uh, para nos criar esse, esse aconchego do interior, uh, é, é super importante isso, portanto, eu acho que o ideal a nível de conforto é pensar o que é que nós necessitamos no interior, uhum. trazer, para o, trazer para o exterior. Exatamente. Porque, no fundo, é um bocadinho por aí, não é? Sim. Depois também podemos jogar um bocadinho com a cor da fachada da nossa casa, um bocadinho com o estilo da nossa casa, se é uma casa mais clássica ou uma casa mais moderna, isso também vai mexer um bocadinho com o conceito do jardim, se é um jardim mais romântico. Pois, pois podemos criar um criar esse, esse ambiente é? do jardim romântico, celeste, se, se a não campestre ou mais selvagem. Exatamente, não? exatamente, e portanto, eu acho que também, muitas vezes, o que vai ajudar a criar a ideia do que é que nós fizemos no nosso jardim também é um bocadinho o conceito da casa, e, e pronto, e depois fazer o jardim à volta do conceito, para termos ali uma, uma linguagem, a mesma linguagem, não é? De repente temos uma casa hiper moderna Uh, pode acontecer mas, assim, pode, se for bem se for feito num plano profissional, acho que sim sim sim, se não, sim sim é capaz de não jogar assim também exatamente né? mas mas tentar criar o máximo possível harmonia não. entre uh, o interior da casa e, e a própria uh, estilo da nossa casa com o estilo de, do jardim que vamos criar não é porque o jardim muitas vezes uh, é um bocadinho a moldura da nossa casa não é e, e isso vai por exemplo, uma pessoa que tenha uma casa de 100 metros quadrados, se tiver 50 metros quadrados de jardim, pode ter uma casa com 150 metros exatamente. quadrados e, pode, e é um espaço onde, de convívio. De, de... É para usufruir também, e, exatamente Exatamente, é? usufruir. Portanto, é uma extensão da casa que nós vamos querer uh, integrada na nossa casa. Não é? e, e, portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Uh, eu não sei se vocês em casa têm mais perguntas, nós estamos uh, no limite do nosso tempo, portanto se tiverem, toca a correr e a pôr as perguntas, que eu vou fazer mais uma, que acho que não falar, acho que é importante falarmos também, que é a sombra. Sim. Onde é que colocamos a sombra, como é que, é que proporcionamos sombra hoje em dia? É muito importante termos os pontos de sombra, principalmente nós, nós temos um clima quente no verão, não é? Uh, e portanto, uh, quando há possibilidade, eu aconselho sempre a sombra de uma árvore. Porque a, a sombra da vegetação traz é, é, é mais fresca uh, e, e, portanto, uh, a vegetação traz-nos aquela sombra fresca quando não há essa possibilidade. Uh, um guarda-sol, uh, uma tenda, uh, é importante principalmente nas zonas de refeição, uhum. que é uma zona onde nós estamos mais... A mais, mais tempo que Mais a... limitados, digamos assim, porque uh, quando estamos a, a, a comer, queremos estar confortáveis sim. e de repente não vamos a meio do almoço ai, calma que eu já estou cheio de calor. e portanto é importante garantir a sombra principalmente na zona de refeição sim. e eu acho que temos uma pérgola também sim, uma pérgola tecido, com vegetação com tecidos sim. eu, quando possível utilizar a sombra o máximo possível com vegetação porque a vegetação corta-nos o, o som e traz-nos a frescura uh, e então faz-nos aquele equilíbrio. Olha, falaste em frescura, ainda bem que falaste em frescura, porque íamos esquecer de falar de uma coisa muito importante, que, que é, é os vaporizadores. Aqui, é uma coisa fantástica que, que apareceu, quer dizer, para mim é novidade uh, e que permite criar um ambiente mais úmido e mais sim, fresco, agora sim, no verão. Exatamente, hoje em dia temos muitos pulverizadores e já se vê muitas esplanadas uh, e que realmente uh, dá-nos um ambiente de frescura. Eu acho que o ideal é pôr em, em sítios uh, escondidos, não é porque no fundo uhum. é, tem sempre um, Pronto, um esteticamente, tubo com, não, esteticamente é, não é coisa, é coisa mais bonita, é? mas conseguimos pôr numa, numa trelicia ou num guarda sol ou, ou numa uhum. Uh, uma pérgula, numa pérgola, é exatamente, é uma acho que é o ideal ter sempre ligação uh, uhum. ao ponto de água. Portanto, quando temos um jardim, ter sempre a atenção se temos pontos de água e pontos de luz é muito, muito importante porque uhum. isso vai nos trazer pronto, aquela, aquela relação que nós tínhamos falado interior-posterior. E antes de tanto, aproveito já por falar uh, nestas bases, que isto é, é ótimo: isto são bases para o, os vasos. Uh, em que nós podemos pôr os, va os nossos vasos aqui em cima, uma árvore de fruto que é pesadona, que é pesadona. ou até uh, uma horta, um, um vaso com uma horta e que seja mais exigente de sol, que pessoa possa de manhã uh, pôr num no canto máximo. e à tarde pôr no outro canto, uh, hoje em dia há soluções que nos permitem ser uh, uh, até mesmo... Para a utilização do espaço, como nós estávamos a dizer. Agora temos aqui a missa, mas, de repente, se nos apetecer ter um espaço mais de, de recreio, uh, tirar a mesa, mexer uh, uh, o vaso, qualquer coisa, Bom, acho é que tudo é muito prático. prático. Agora, estás, ainda bem que tu estás a lembrar tudo, porque Sim. eu estou sempre assim, porque tínhamos falado também na rega e da, e da questão, Sim. De, porque agora também a maior parte dos produtos que se fazem estão sempre preocupados com parte estética, não é? E Exato. estas mangueiras, por exemplo, são super giras, Sim, que, super, gírias, darte, na verdade. super giras não, e super práticas. pequeninas, porque, porque ocupam muito menos espaço. Não ocupam espaço nenhum. Porque são é... em tecido, eu não sei muito bem como é que isto funciona para mim, é não, Isto eu elas não depois, Quando, quando, quando me incham, enchem com água, elas, quando... é, é, é, é, Ai, é como, como se fosse elástico, elas é, têm é, é um verdade. sistema elástico e que nós podemos esconder em qualquer cantinho lá de casa, e, e pronto e é sempre bom ter uma mangara, estri... ter um ponto de água um com, com uma uma torneira que nos permita fazer a limpeza do pavimento uh, regas às vezes no verão quando está mais calor fazer uma rega mais uh, mais, extensão, mais né? sim e uma coisa muito importante a nível da rega uh, a vegetação tem que ser regada ou convém que seja regada ou muito de manhã muito cedo ou à noite final do dia porque, se nós vamos regar durante o dia, durante o sol, uh, a água uh, é com o sol. Não. Não, a questão é que uh, a água com o sol pode queimar a planta. Se nós deixamos a planta molhada, depois uh, o sol fica ali a bater na, na água e queima a planta. Portanto, regar sempre o mais possível na, na base. Uhum. Uh, claro, se for à noite ou de manhã, dar assim uma mangueirada na, na, na folha, mas geralmente é na base. E terem atenção, ser ou muito de manhã ou à noite, é por isso é que os sistemas de rega são programados realmente um ou dois, duas vezes por dia, consoante também a vegetação, ou, às sete da manhã e às nove da noite. Sim. E... Sim senhora, é assim, eu, eu ficava aqui a falar o resto do dia, mas está muita, muita coisa a, mas, a mas falar, Mas o nosso tempo realmente é curtinho. Uh, obrigada por ter, ter o convite, por esta conversa espetacular que tivemos aqui, foi ótimo. Eu sei que lá em casa também gostaram muito, sei que têm aqui muitos elogios, muito obrigada uh, pela vossa presença também. Como se diz na gíria, uh, costuma-se dizer na gíria, vai apanhar não é? Quando então precisamos de descomprimir ou de curar algum mal e realmente nada como o contacto com a natureza para recuperarmos as nossas energias. Por isso, Aproveitem estas dicas e tornem o vosso espaço exterior uma extensão da casa. Usem o fulão. Hoje é o dia mais longo, não se esqueçam que temos 14 horas de sol e daqui para a frente vamos ter muito tempo a aproveitar. Uh, portanto, uh, usem a blusinha do vosso jardim ou do vosso espaço. Para a semana vamos uh, iniciar um novo tema. Portanto, aqui deste lado vamos voltar ao interior. e Temos cinco temas novos. Vamos começar no dia 27, que é o próximo sábado, com organização de sala, com a Andrea Claudino. E espero que vocês lá até lá, vão apanhar ar. Obrigada. Beijinhos. Até a próxima sala.